Teve um vídeo nosso, há pouco tempo que saiu, que era adaptações de videogame pro cinema. Isso, pra outras mídias. Outras mídias, isso. E aí a gente agora vai falar sobre adaptações, analisando tanto o material de base, quanto o material final, que é de mídia normalmente. Eu penso muito em Silent Hill, que é uma adaptação, assim, do jogo. Eu gosto muito do jogo, mas foi a adaptação pro filme, que eu acho... Sensacional, porque é uma das poucas adaptações de videogame que funcionaram, pelo menos pra mim. A adaptação deles, pra mim, foi muito interessante, porque eles pegaram os três primeiros volumes da saga, Silent Hill, 1, 2 e 3, e eles fizeram um retalho que funcionou no filme. Então, assim, foi uma adaptação que ela funcionou porque ela continua sendo familiar, mas a história toda é imprevisível. Você não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, porque ele pegou tudo de tudo um pouco, fez uma mistureba, e a mistureba ficou uma delícia. Sim. A gente também tem Resident Evil, né? Que a gente adora! A gente deve ter falado umas 15 mil vezes aqui no canal. Que vai ser eternamente falado. E a gente acha muito divertido. Mas são coisas diferentes, assim. Silent Hill pegou a história toda e usou. Sim. Resident Evil foi outra história, a a gente... A gente. E assim, ficou ótimo. Ficou ótimo. Passando pra adaptações de livros, a gente vai falar muito de Jogos de Horácio, da saga inteira. Que tem alguns pontos que são, funcionaram muito bem pro livro. E outros que funcionaram muito bem para o cinema primeiro ponto que a gente aponta aqui pra Jogos Vorazes é o triângulo amoroso entre Katniss, Gale e Peeta. Chega né gente? Chega um sempre, monte. eu acho que nunca precisava... Nunca tri... precisou Nunca precisava rolar <risos> Eu acredito que a abordagem desse trio no livro ela é muito melhor, porque ele quase não existe, certo? Sim A preocupação da Katniss no livro é sobreviver, salvar a irmã dela, né? E ficar viva no fucking games <risos> É isso que importa. E salvar as pessoas. Assim, é, tem muita discussão dela ser apaixonada pelo Peter e a gente descobrir isso no 2. Assim, realmente tem uma relação muito importante. E todo mas, mundo assim, tem direito a querer dar uma a sarada. A querer né? dar uma sarada, Mas assim, a pessoa sobreviver ao primeiro jogo com o cara ela quer sobreviver ao segundo, sabe? É justo! E o filme, como tava tentando ser uma nova saga pra adolescência ele teve que ter um contexto ali amoroso que é desnecessário, sim, pra aquela trama. Porque, vamos lá, está falando sobre o levante social, tirania, tem um governo autoritário ali ferrando com todo mundo, e aquele é o foco, certo? E o filme foca em coisas que não precisam. Porque, assim, eu acho super justo a Keto pegar quem ela quiser. Mas ela não quer pegar as pessoas, ela quer focar em sobreviver. Então, e a gente? Infelizmente, a gente acha que o último livro é bem ruim. Ele é muito confuso, é, ele passa numa situação que não faz sentido. E quando você lê, você não sabe o que que tá acontecendo. Mas os filmes conseguiram resolver esse problema. Sim, tem alguns problemas, eu acho, de narrativa ali. Talvez... talvez é a culpa dela, uhum. infelizmente. É, tem alguns problemas ali de narrativa que a autora, ela não conseguiu deixar muito claro o que estava acontecendo em algumas cenas. E o filme tirou proveito do que ele tem, diferente do livro, que é o visual. Então a gente conseguiu, de uma forma muito mais clara, entender o que estava acontecendo num livro, assim, que é uma bagunça, <risos> não funciona, desculpa, gente. Não, sim. E eu acho que ainda teve o tempo de dividir a... o livro em duas partes. Sim, Por mais que foi... não, assim, não foi tão necessário. Não, assim, foi inteligente, porque dá mais dinheiro. Mas assim, sim. ficou mais fácil de trabalhar o livro, porque ele era muito confuso, ele tinha muita coisa acontecendo, ele era muito curto, e assim... Um bicho enorme entrou aqui. Ai, Júlia. <risos> tô calma, tô muito calma, tô chegando pro lado. Ok. Ah, uhum. Ok. Assim, dividir os dois filmes foi inteligente, porque era um filme muito pequeno, mas tinha muita informação. Muita coisa foi perdida ali naquela história, porque... Ela era muito confusa. E aquilo, né, o capitalismo tá aí pra ganhar dinheiro, então ter dois filmes é melhor que ter um. Mas tem um problema muito sério que Hunger Games criou desde o início, que foi uma coisa chamada whitewash. Tanto Jogos Vorazes, quanto várias outras adaptações de livros fizeram isso. Whitewashing é o que a gente chama de embranquecimento, que é quando um personagem tem que ter uma etnia ou uma pele mais escura, dependendo se ele já é de uma etnia que não é branca. E Hollywood vai e transforma ele num no personagem normalmente branco, ou o mais próximo do branco possível, o que acaba criando um colorismo muito sério. A gente tem exemplos como a adaptação de Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson, que é uma mulher branca. E o colorismo ainda se que é usar uma personagem negra, mas de pele muito clara, para uma mulher negra de pele escura. E a gente tem isso em Jogos de Verásis, com a própria protagonista, Katniss. Ela vive numa área que é a periférica, e é realmente uma representação da periferia do nosso mundo mesmo, que é composta, em sua maioria, por pessoas negras. Então, ela realmente... Ela não é branca como a Jennifer Lawrence. <risos> Então, falando de livro, né, eu vou falar de uma adaptação que tem dado muita dor de cabeça, que é Game of Thrones. A gente aqui é fã de Game of Thrones a casa Acho inteira. Tá meio claro isso há muito tempo. Né? Assim, na parede, <risos> na vida, nas blusas. Mas eu fiquei brigada com Game of Thrones por um tempo, porque Game of Thrones pisou na bola várias vezes. Principalmente nessa. quinta temporada, né? Principalmente quinta temporada. Quinta temporada eu falei que eu não ia assistir mais. Eu fiquei absolutamente puta. E desde a primeira temporada eles têm usado estupros de mulheres, como uma coisa pra chocar E assim, nunca foi divertido Nunca foi aceitável E eles continuaram fazendo Na quinta temporada eles fizeram assim tão absurdo Que chegou a, a, a me fazer passar mal é, Foi muito difícil E eu gostava muito da série E aquilo me deixou muito abalada Porque eu sabia que aquilo era muito desnecessário Um, porque é sempre desnecessário E dois, porque não acontecia no livro então, assim, foi muito duro pra mim aquela situação toda. E teve um debate todo que as pessoas tinham que entender que aquilo ali era série, que era outra coisa. Não... Não é ok. As pessoas falam muito que é uma representação da Idade Média, isso tudo acontecia, é normal, tem que mostrar a realidade. Gente, é um mundo com dragões, feiticeiras e sombras que matam pessoas. Por favor. E assim, a série tem vários problemas, mas esse tipo de problema é uma coisa que assim, tem que ser sempre debatida. Porque é uma coisa muito incômoda e é recorrente. As pessoas acham que é sempre uma coisa que vai acontecer e não é pra continuar acontecendo, assim. Se você quer fazer uma coisa de chocante, mata o um Homem Branco. Quantas vezes a gente vê um homem branco morrer? Game of Thrones, bastante. Mas, assim, nunca é o suficiente. Pra mim, pode matar mais. Eu acho que a maior flash twist é quando um homem branco morre. <risos> <risos> oh my god, oh my god, oh my god! Essa parte eu não vou dar spoiler, gente, pra quem não assistiu. Mas é uma coisa pesada, claro. É uma cena de estupro. E o livro, ele não tem, essa cena não existe no livro. Ele teve várias diferenças tanto da personagem quanto da situação, mas o que o Martin faz nos livros que é muito interessante é que ele mostra que aquele relacionamento ali, ele é abusivo, ele é problemático, mas ele não mostra uma cena de necessariamente. Essa cena de estupro não existe no livro. Você vê claramente que aquele relacionamento é abusivo. Você vê claramente que aquela mulher tá sendo abusada pelo comportamento dela na cena, pelas frases que ela solta, pelo jeito que ela se porta na esse tipo de cena passa mensagem sem ser desnecessário é uma narrativa coerente Se você quer falar sobre um assunto Que você sabe que é extremamente pesado Que é extremamente difícil Você não é explícito Nada que é explícito vai ser bem usado Você faz uma narrativa onde você sabe Que aquela mulher tá sofrendo na mão daquela pessoa Mas você não faz ela aparentemente sofrer A gente ainda tem vários outros tipos de problemas Mas a gente quis focar muito nesses Porque a gente acha que esses são muito recorrentes E eles são muito desnecessários E a gente queria saber de vocês Se você tem alguma adaptação que tipo, detonou o material original Ou salvou ou ele, talvez, tipo jogo de Horazes Fala pra gente ver. Então é isso, gente é, A gente tem uma página no Facebook www.facebook.com Barra Canal TV em cores Porque a gente não tem TV em cores A gente tem um canal Pegaram da gente o link Curtam lá a página Curtam esse vídeo também, gente Se inscrevam no canal Passem pras amiguinhas E, gente Sempre apertem sininho. o sininho Sininho é muito importante Porque com ele você recebe notificações Sempre que sair vídeo novo aqui no canal Então é isso, gente Obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau